Oi, pessoal! Tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a somar utilizando matrizes ou simplesmente tabelas. Basicamente, nós temos alguns quadrados aqui que nós vamos utilizar para aprender a adição. Basicamente, aqui nós temos três linhas: então, uma, duas e três, sendo que na primeira linha, que é essa linha. Aqui nós temos 1 2 3 4 e 5 colunas e o mesmo acontece para as outras linhas, ou seja, nessa segunda linha nós temos 1 2 3 4 e 5 colunas e o mesmo acontece para a terceira linha, nós temos 1 2, 3, 4 e 5 colunas, ou seja, em cada uma dessas linhas, nós temos 5 quadrados. Ou seja, nós temos 5 quadrados nessa primeira linha, 5 quadrados, mais 5 quadrados nessa segunda linha, mais 5 quadrados nessa terceira linha. Portanto, se você quiser saber a quantidade de quadrados que tem aqui, você poderia fazer 5 mais 5 mais 5. E, de repente, você pode ficar até com uma dúvida. Será que, ao invés de eu somar as linhas, eu posso somar as colunas para saber a quantidade de quadrados que tem? Ou seja, ao invés de eu somar as linhas, eu posso somar as colunas Sendo que aqui eu tenho a primeira coluna, aqui a segunda coluna, aqui a terceira coluna, aqui a quarta e aqui a quinta, sendo que cada coluna tem 1, um, 2 e 3 quadradinhos. Portanto, eu posso somar 3 quadrados da primeira coluna mais 3 quadrados da segunda coluna mais 3 quadrados da terceira coluna, mais 3 da quarta, e mais 3 da quinta. Portanto, o número total de quadrados aqui também pode ser representado por 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Mais 3. É a mesma coisa que somar 5 mais 5, mais 5. E eu espero que essa aula tenha te ajudado.